Quinta-feira, 28 de maio de 2020, estamos vivendo o pico da pandemia aqui no Brasil. E você tá aí, cogitando a possibilidade de furar a quarentena para encontrar com contatinho, é brincadeira? Que porra de fogo no rabo é esse que você não consegue ficar em casa? Coloca na sua cabeça, se você sai de casa e você tá colocando a sua vida em risco, a vida da pessoa que você vai se relacionar em risco também. E o pior de tudo, a sua família e a família da outra pessoa. Se está muito difícil nesse momento, que está muito difícil para muita gente, utiliza de outros artifícios. Então troca vídeo, troca nude, se masturba, compra um vibrador, usa pornografia em último caso, que a gente não é a favor, mas a gente entende que nesse momento pode ser necessário. Faça qualquer coisa, só não saia da sua casa. Eu sou profissional da saúde. E nos últimos dias, vários colegas, vários amigos testaram positivo para o Covid. Você pode contribuir com a gente ficando em casa. Se precisa sair, precisa trabalhar, utiliza a máscara, mantenha a distância de pelo menos um metro e meio das pessoas. A gente está fazendo questão de trazer essa reflexão para você porque o óbvio precisa sim ser dito. Está crescendo muito o número de pessoas que estão desconsiderando o isolamento e dando aquele jeitinho brasileiro que a gente conhece. Então essa é a contribuição do Tantra Estamos fazendo a nossa parte e a gente espera que vocês também façam de vocês. A gente pode contar com vocês para esse círculo aí de pessoas conscientes para ajudar o todo. isso. No mais, fique em paz, usa máscara, cuida de você e dos seus. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Acho que esse ficou ótimo. O que, é que você acha? Eu acho que ficou ótimo. Ficou bom para você? É isso aí, viu? <risos>